Eu vou admitir pra vocês, o SPX, ele jogava na última cadeira, na cadeira da direita, tá? Ele jogava na final da cadeira da direita, o que dificultava um pouco as pessoas de ver ele, o juiz de ver, a pessoa que tava atrás. Mas o SPX era um cara que eu gostava muito, de verdade. E é um cara que sempre falou pra mim que não usou nada, não fez nada, é o que eu falei. Foi uma decisão difícil na minha mão, mas tinha muitas coisas e muita gente comprovando que ele tinha feito alguma coisa estranha. Na hora que você tá jogando, você não sabe se tem alguém com maldade, né? Fazia sentido tudo que ele falava, porque ele sabia, ele falava, cara, eu acho o que, sabe, você sempre joga no feeling, assim, e o que aconteceu foi que o, o Apoka falou, cara, eu acho que você tá cheatado, não importa se você já acha que sim, daí, então, vocês, você toma ban banho de 5 anos de qualquer campeonato que organizar, você não pode entrar, e vocês outros aqui que não sabiam, toma de um ano. você não tivesse cheatado esses campeonatos, se já assistia, acho do outro lado? E eu não ia. Quase 13 anos já se passaram, e é uma unanimidade dentro da comunidade, todo mundo acredita que sim, o SPX chitou em LAN. Mas como que ele pode ter feito isso? Como que alguém consegue usar o Al hack em LAN, ao lado de outros jogadores, no mesmo ambiente dos seus teammates, no mesmo ambiente dos seus oponentes? Como que alguém pode ter feito isso? A SPX passou, deu a volta à biblioteca e matou a FV de costas. Aí a gente perdeu esse round, aí ficou 4x0 pros caras, ou 5x0. A, a FV olhou pra mim e falou assim, esse cara tá cheatado. Aí eu falei assim, cala a boca, FV, a gente tá na lama". mano. Só trair. <risos> na época, não passa na sua cabeça que alguém estava na lã. Tipo, não passava. Na minha, pelo menos, não passava. Não existia essa de, de cheatar na lã. Ele usava um cheat pelo jeito que era um pontinho branco na tela. E nunca ninguém tinha visto esse cheat. O cheat que existia na época era o famoso wallhack que você via realmente Descarado. O boneco atrás da parede, descarado, vermelho e azul Rapaziada, pode não parecer, mas eu garanto pra vocês Que nesse exato momento tem um all hack na minha tela E vocês estão vendo, vocês apenas não encontraram, não repararam Mesmo assim, é muito difícil perceber Ainda mais quando eu posso ativar e desabilitar no momento que eu quiser. E realmente tem alguém ali. Eu tô falando? Esse foi o hack que o SPX. Utilizou para conseguir cheitar em LAN. Em um torneio profissional do CS 1.6. E eu tô utilizando esse hack agora no CS GO. Mas já adianta. Eu não baixei nenhum cheat. Não comprei nenhum hack. Eu basicamente consegui configurá-lo. Utilizando alguns plugins. Que literalmente. Coloca uma bola preta na cabeça aqui do adversário. Que eu posso habilitar e desabilitar. A longa distância. Fica muito imperceptível. Ainda mais se eu dou só um cliquezinho pra pegar a informação. Então, por exemplo, o cara tá aqui. Eu quero saber se é um inimigo ali. Eu dou um clique rápido, ó. Eu vi a ponta branca, eu já dou um prefire. E eu não necessariamente ataquei o um inimigo com o um hack ativo. Isso é mais do que bizarro, rapaziada. Isso daqui é sinistro. E como eu disse, dá pra utilizar só pegando informação. Então, se eu deixo ativo aqui, já é difícil de enxergar onde tá. Eu consigo ver, ó. Tá ali. Se eu não ativar o scope, pô, é complicado, até porque é um ponto branco e aquela parede já é um pouco branca. Se eu ativar de maneira rápida só pra pegar informação, é, é muito OP, cara. É muito AP. O que eu falei hoje, basicamente Será um competitivo no mapa Da Trem, que foi um dos mapas na época Que o SPX mais utilizou, né Desse hackzinho. Porém, será em um servidor fechado Com inscritos e amigos, ou seja Os adversários o que eu estava estado, O meu time também. Ninguém saiu Prejudicado, ninguém mesmo. Ninguém perdeu patente Ou experiência. No máximo, perdeu um pouquinho de tempo Só. Pra vocês verem na prática Como que o SPX cheatou. Antes, só quero Avisar, ó. Essa faquinha aqui, que é uma faca Muito linda, por sinal. Eu vou mandar pra um de vocês Que utilizaram o cupom MATILHA no CSGO. Então, utilizou o cupom Matilha, é um cupom que dá 40% de bônus, tira uma print provando que ele postou e manda para mim no Instagram com o seu trade link. Que do nada eu vou abrir lá as minhas directs, pegar o perfil de alguém, ver se realmente postou e mandar essa faquinha. Ponto, é isso. Assim, do nada. Então, usou o manda lá no meu Insta. Lembrando que o sucesso é exclusivo para maiores de 18 anos. Fechou? O link do site está aí na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Eu, Rian, depois de 13 anos que isso aconteceu, consegui configurar um hack exatamente igual ao da SPX, mas antes que vocês me xinguem e comecem a comentar um monte de besteira sobre mim nos comentários, calma, espere um pouquinho que eu vou explicar tudo, mas fiquem tranquilos que ninguém saiu prejudicado nesse vídeo e não, as pessoas não terão acesso a esse tipo de coisa, eu não seria idiota de fazer uma parada dessa com essa intenção, vem comigo que o vídeo de hoje tá maluco e de uma vez por todas eu vou mostrar que sim, que aquilo que a SPX fez no cs era sim possível em LAN e infelizmente ainda também é o CSGO. Bora galera, bora. Eu vou jogar asinha, papai. Bem solto. Eu vou ver esse round, tô nem aí. Se bem que as informações que constam aqui tem ovni na minha tela, mano. Ah, que que é isso? Tomei um... Tomei um HS, mano. Cazulhos, <risos> meu. Hum, tá lá, galera. Tem mais bombear, tem mais bombear. Oh, Rafa... <risos> é, só ele, é só ele, é só ele, é só ele, Felipe. É só ele. Boa, boa, boa, boa mais fácil e matou mais difícil, mano Sei lá, nem eu sei onde eu tô, tô soltinho aqui Eita, ó caralho, um... vai fazer uma bagunça, né? Uma baguncinha na Califórnia que arroz? Ó, Play nem eu, eu consigo ver aqui, galera Ó, galera, nem eu consigo ver aqui onde os caras estão De tão pequeno que é, agora dá pra ver Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, tá vendo? Se não fosse o zoom do scope, eu não ia conseguir ver não, cara É bizarro, tá mano 88. Cara, já comeu ar, tá, O cara não passou a tal, o ar, viu? Ah, não, Yuri. Que que é isso, Yuri? Tem um aí, ô, Felipão. Yuri tá mais tarde que eu, cara. Yuri Martins. Aí você entregou também a paçoca, Felipão. <risos> Acho que ele é tinha visto, não. Ô, oh, drop uma OP, azul, confia. Dropa uma sem troll. Pode parecer bizarra essa calma, mas você vai entender o que eu tô falando. Aí, beleza. Vou dar uma concentrada aqui. Move move Ó, oh, dá pra pegar a informação de maneira muito fácil e sigilosa, cara. Tem gente que gosta disso, hein. Deu Passou. Aqui. Matei. <risos> tá marotando aí vocês. Marotou vocês aí. Ó oh, o oh, maroto aqui. Oh, maroto. Oh. Ah, esse cara tá cheatado, parça. Mano, é que tem um safadinho ali. Não, o time já uma conta, ó. Aí, ó. Tô olhando tô marcando bombeiro. Ah, mané. <risos> ó, o outro tá aqui, ó. Oh, brilho, ó. Mano, eu tô com uma Alps em colete aqui. Tentar fazer a diferença. Brilha. Ó, daqui eu não consigo ver onde eles estão. Agora dá, ó. Ó, daqui com o Scope é muito fácil ver. Agora só pegando assim, mano, pô, é difícil, cara. É bem difícil. Tô indo, tô indo, papai. Dá um pé aí, Felipe. Dá um pé aqui. Peguei. Nossa, o Nossa, cara ainda me deu dano, mano. Aí, ó. Vai matar o azul e matar o Felipe depois. Nada. Vou fazer uma jogada boa aqui. Vocês têm que confiar agora. Esse daqui é o round que a pouco saiu de trás do SPX. O SPX fez isso quando a Pocah foi no banheiro. Caraca, nada, nada, nada, nada. Nossa, tomou um HSzinho, pô. Pega, cara. O oh, Felipão que tá aqui. Se liga essa play aqui. Tem oh, man. dois... Ah, mano. Tomei. Dei na direita, Rian. Na direita. Atrás, atrás, atrás, atrás. Ah, ele... Esqueci, o cara Ó, tá de... <risos> <risos> <risos> <risos> oh, aqui, ó, fama. Ai, peito. O SPX fez isso em um round. Quando a Apoca, né, que tava andando pelos corredores, NPC de todo mundo, né, o monitor geral, foi usar o banheiro. O SPX jogou assim, meteu o f***. Nos outros rounds que a Apoca tava atrás, ele fazia o quê? Ele dava um clique rápido aqui e pegava informação, ó. Aí ele vê que o pessoal tava vindo B, aí ele já, tipo, passava a informação, ó. Pode ter B. Aí ele viu que o cara avançou e não tem alguém ajudando, ele avançou no Shield, nem se preocupou com as costas, tá ligado? Dá uma miradinha assim pra dar aquela apagada de legit, ó Ó, tá vendo? Ó que fofuxo Vou jogar uma... Que... Bombeira, ó, ó como funciona, rapaziada, ó Pode deixar tem aqui, tem dois lados, ó. Aí, ó, aqui eu vejo que tem a formação Eu já abro, entendeu? Tem quatro pessoas, tem dois lados Ó, oh, um tá aqui. Pega de tap. O outro eu escutei. Dá pra jogar legit que eu ganho. Eu Beleza. Legit, pai? Vamos <risos> fundo aqui. Boa, vamos bobear, velho. Tomou. Olha. Tomou de olá, novo. Ó, é, é oh, aqui eu posso avançar com cuspe na mão. Porque eu pego a info rápido, ó, e eu sei que eles então. Aí eu pego a informação rápida e vejo que tem alguém marcando. Aí eu dou uma pinadinha. Ó. Alguém quer dar uma ajuda? Tô aqui. Ó. Maravilha. Ó. Fundo, ó. Aí eu pego a informação que tem fundo. Vou bangar fundo pro seu Rafuso. Banguei. Ah não, vai, mano. É. Oh, o cara deu uma ombrada na minha bang. Ó, tem um aqui na direita, ó. Peguei. Aí veja que tem dois fundos. Tiraram já, chegar eles, Aí tem que dar a chance também. A SPX SPX fazia isso pra disfarçar as vezes também. Bombeiro entrou um. Apareceu? One, one, Ó one, one, one. Oh, o Felipão? Tá lá, Felipe, plantando os dois. Um como é você, Felipe. Nossa, ele fez a movimentação, mano. Bombe, Felipe, esse é o plant, direita. Ele deu a volta e te marotou, parceiro. Achou! Direto, direto agora, direto. Ai, -a! Olha, isso foi estranho. Cara, eu sou SPX, esqueceu o papai. Você acha que eu o cu? mano. É, isso foi um pouco esquisito mesmo. Será que é ali? Vara? Não, não é ali. Onde é que vara? É aqui, né? Ó, já que eu tenho um hack do SPX, eu consigo rushar aqui e pegar a formação aqui que o cara tá aqui, mano. O Wild Lotus, Tati tá Trek não existe, esse cara tá de changer. Ó lá lá em cima do céu, ó lá em cima do céu. É assim não, ué. Ele tá querendo. Ó, pega ainda, furo. pino e mata. É muito forte, tio. É, não é muito a pena, não. só tô 25 barra 8. Galera, vem comigo fundo, vem comigo fundo, vem comigo fundo no shield. Vem comigo o fundo no chill, confia No chill, parça, no chuho, no chill, parça. Ó, vem no chão, vem no chão, vem no chão. Vem no chão, pode ir, vem no chill. Ó, ó a informação dele ali. Vai avançar, vai avançar, vai avançar. Arma não. Maravilha, papai. Pode ir, pode ir, Felipe. Pode ir que o espaço tá livre. Pra oh, onde? Tem um bombeiro. Ó, pezinho uns pouco. Pode contar de boa aí. Aí ele tomou um pouco. É muito forte, é muito forte. Ah, não. Qualquer tipo de wallhack é forte, tá ligado? E esse não tem nada de diferente De outro wallhack A única diferença é que ele tá bindado E normalmente quem usa wallhack usa de qualquer maneira Ele só tá bindado pra que eu possa ativar e desativar o que eu quiser E ele não mostra o corpo inteiro do inimigo Ele é só uma, uma pontinha Pra que eu pegue informação É que aqui eu tô jogando de qualquer modo assim. Não tô querendo disfarçar, né? Não, não tem porquê Mas Só pra explicar pra vocês, ó Eu ativo, pego informação e, e volto, entendeu? Se fosse um pontinho menor ainda Eu poderia deixar 100% ligado Que dificilmente irão perceber Ó, oh, por exemplo, ó, oh. o Felipe era matou, mas poderia ter pegado aquela informação, poderia ver que ele era o único. Ó, oh. aí eu abro aqui e vou, mano. O bizinho roubou a kill, ó, oh. eu vou pegar aqui a informação. Só podia estar aqui. Se o SPX não quer esse round, ó, tem um aqui Que a Bind mostra, ó, tá vendo? Ó, eu só peguei a informação e não vou mais ligar, galera E também não vou mais encontrar ele, não Aqui, eu encontrei É a informação rápida, ó Tá aqui Ó, o outro tá aqui Eu <risos> amigo. É porque o SPX também era ruim, galera, então eu tô só imitando, tá ligado? O SPX também pinava, então eu pinei de propósito pra jogar parecido com o SPX. Pra mostrar que ele só era bom com o AK, tá ligado? Cada pinada é proposital. Eu não esse Caraca, quem deu esse banho? Então, você viu? Porra. Cabeça. Pô, eu vi, pai. Você é louco, foi muito belo, mano. Caraca, hein, Biel. Matou o meu Olha, amigo Felipe, velho. Ó, tem um Ruxa no ah, costa aqui, ó. Aí eu pego essa informação rápida e jogo como se eu estivesse marcando costa comum, tá ligado? Tipo. Sem erro, ó. Aí dou uma mirada Nossa, nos outros lugares. na hora que eu tirei a mira, tá, tá? Caraca, ele me deu prefire ainda, mano. Ó, pro fundo. Pode deixar que eu ganhe, Rafuso. Ganhar na faca ainda, duvida? Eu me mataria, Rafão, se fosse você. Você vai ganhar sem clicar <risos> Ai, ah, clicou Fica aí, Rafa, vai matar ele lá, Nossa, ele achou que tinha enganado, quando se tira Tapa, Tapa, Tapa, Tapa Mano É... É o hack da SPX Pra quem não conhece a história da SPX Eu contei um pouco sobre no começo do vídeo É, mas quem quiser uma história mais aprofundada Comenta aí que eu posso trazer um vídeo, mano, completo Falando quem é o SPX, de onde ele veio Quantas vezes provavelmente ele citou Quando ele foi cheatando, Quem estava naquele meio Só vocês pedirem que eu faço Tamo junto, valeu Só lembrando Dois vídeos novos todos os dias Então se inscreva aí no canal Meu senhor vai ter um milhão de inscritos Falta pouco É isso, mano Zé vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Quartilho é 1337 13, Low.